E agora, nós vamos fazer o nosso diagnóstico, tá? Isso aqui vai ser bem rápido e prometo que será indolor. Mas eu sabendo que a maioria dos, dos, dos acadêmicos é do começo do curso, eu escolhi uma disciplina que ela paira entre nós desde o começo do curso. E essa disciplina é constitucional. Um. Então é começo. Quase todos, todos já tiveram, salvo os acadêmicos que estão começando agora. Mas, de todo modo, tudo o que vai ser perguntado aqui é baseado no texto da Constituição, aquilo que a gente chama de texto seco. Não estou inventando nada aqui. E a brincadeira é a seguinte, eu quero que você coloque verdadeiro ou fácil. É um autodiagnóstico. A República Federativa do Brasil, formada pela União dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Verdadeira ou falsa? Chegamos em 100, 99, 100. 95% das pessoas marcou verdadeira e apenas 5% marcou falsa. Essa questão é falsa. Essa questão é falsa, porque eu tirei uma palavra. Depois de união, vem a palavra indissolúvel. E isso, numa prova objetiva, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque, tirando, em termos é, de, de, de, teóricos, tirar a indissolubilidade da federação torna essa federação algo muito diferente. Torna ela uma confederação que não tem nada a ver com o nosso sistema. Então, ela é falsa. Próxima pergunta. Dignidade da pessoa humana é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Verdadeira ou falsa? Agora o pessoal está meio do... tá mais esperto e né? tem pegadinha por aí. Quando chegar em 10. Bom, vamos lá, 65% de, de, de respostas dizendo que é verdade, 60%, 60, 40%, verdadeiro 60% e 40% falsa, ela é falsa. E essa, essa afirmativa é falsa porque a dignidade da pessoa humana não é um dos objetivos fundamentais da República, e sim um dos fundamentos. O objetivo fundamental é uma meta a ser alcançada, fundamento, é onde se estrutura algo, é a base, é algo muito mais estático e sólido. A ideia de fundamento da república é a dignidade, então ela é falsa por isso. Próxima pergunta. Todo o poder humano no povo, que o exerce por meio de representantes eleitos nós no, temos na Constituição? V ou F? Olha que interessante. Continuamos 60 a 40, com, uma, com predominância do verdadeiro. Essa afirmação é falsa. Ela é falsa pelo seguinte, todo o poder humano do povo é que o exerce diretamente ou por meio de representantes. Quando a gente tira a expressão diretamente, a gente elimina a possibilidade do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular. Então, por isso que ela é falsa. Próxima questão. São poderes da União, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Viu, F. Tem o pessoal já dando risada aqui na frente. São poderes da União, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E, claro. 85% das pessoas entendem que é verdadeira, até porque, pela impostação de voz que eu fiz aqui, eu, eu meio que induzi vocês por verdadeira, mas ela é falsa. Ela é falsa porque ela está incompleta para fim de prova objetiva. A Constituição, no artigo 2, e veja que nós estamos no artigo 2 ainda, a Constituição diz assim: são poderes da União independentes e harmônicos entre si. Aí vem os três: executivo, legislativo e judiciário. Por que independentes, independentes e harmônicos entre si? Porque. Não há uma independência total de um em relação ao outro. processo, lei, quem faz é o legislativo, mas com a participação do presidente da república, poder executivo, sanção e veto. Medida provisória, quem faz é o poder executivo, presidente da república, mas com participação posterior do Congresso Nacional, se aprova ou rejeita. O, o, o, os dois legislam a seu modo e seu tempo, mas quem controla a constitucionalidade disso tudo é o poder judiciário. Então, independência e harmonia são fundamentais e essenciais, por isso que ela é falsa. Próxima. Constitui princípio da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Estamos agora no artigo quarto da Constituição. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Agora inverteu. Veja que interessante. Nós temos a pelos meus cálculos não sei se na sexta ou na sétima pergunta. Questão. E alguma coisa aconteceu que 66% de respostas foi no sentido da, de ser falsa. E 34 é verdadeira. Ela é falsa. Ela é falsa porque constitui objetivo fundamental da República e não princípio, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Próxima questão. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América. Isso está no artigo 4º, parágrafo único da Constituição. Não vale colar. Ora, estamos em 70, 80 manifestações e já, da mesma forma, 76% de respostas no sentido de que ela é falsa. Realmente, ela é falsa pelo seguinte... A República Federativa do Brasil busca a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Isso faz muita diferença na geopolítica por aí. Muito, muita diferença nas relações internacionais. Próxima pergunta. É assegurado o direito de resposta, além da indenização por dano material, moral ou imagem. Isso está no artigo 5º, né, para quem já está cursando segundo semestre, talvez terceiro, já tem uma certa familiaridade com esse artigo, que é o artigo 5º da Constituição. 70% verdadeiro, 60%, 60 verdadeiro e 40% falso. Ela é falsa. <risos> é por quê? Porque é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. E aqui uma lição para quem vai estudar direito civil depois. No Brasil, nós não temos o dano moral, por exemplo, punitivo, nós temos apenas aquele dano moral que recompensa um dano que uma pessoa sofreu. Então, se, por exemplo, é, você sofre um dano moral, você move, às vezes, uma ação na justiça e vai se calcular mais ou menos a tua indenização para recompor o patrimônio teu que foi lesado Mas no Brasil, nós não punimos quem praticou o dano. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que tem livros, livros de romance, inclusive, um do John Grisham, que chama-se O Júri, um júri de pessoas que se reuniram lá, o júri também, para essas questões da ordem civil para condenar uma empresa de cigarros a 2 bilhões de dólares, porque uma pessoa faleceu de câncer e ficou comprovado que ela faleceu em razão do dano que o cigarro causava. Então, são perspectivas muito diferentes, mas a nossa Constituição não admite o dano moral punitivo, por isso que proporcional ao agravo faz toda a diferença aqui. Próxima. Aí sim... É livre manifestação do pensamento. Chegamos em 90 praticamente. 60% falsa, 40% verdadeiro. Ela é falsa também. Todas até agora foram falsas. E essa tem um, a, a seguinte característica. De fato, é livre a manifestação do pensamento. Só que na Constituição tem uma vírgula. E a vírgula dá a entender um certo porém, uma condição. A condição é a seguinte, sendo vedado o anonimato. Você pode fazer o que você quiser. Você pode escrever contra alguém, você pode escrever, fazer uma escultura, você pode andar nu por aí, o nu, não tem problema. Desde que você assine embaixo, desde que você diga quem você é, pode usar pseudônimo, mas você tem que ser reconhecido, passivo de reconhecimento, porque pode ser que na tua manifestação ou na minha a gente leze alguém e cause dano a outra pessoa e essa pessoa tem o direito constitucional de saber quem foi que fez o que fez. Então essa questão é falsa por isso. Próxima por gentileza. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do proprietário. Pelos meus cálculos, essa é a última do nosso diagnóstico. quase 90% de falsa. Pergunto agora, por que, que ela é falsa? Quem se habilita? Por que, que essa alternativa é falsa? Porque todas as outras nove foram falsas, <risos> o que também é um argumento válido em prova objetiva. se bem que eu não usei não não aconselho. Por que, que ela é falsa? Porque pode ser virado em caso de flagrante. Porque pode ser virado em caso de flagrante sem dúvida alguma. Essa é uma possibilidade. Ordem judicial, Ordem judicial também, a segunda possibilidade. Na verdade, aí nós não vamos estar falando em, em, em, em violação do domicílio, falando em, em não aplicabilidade do dispositivo. Bom, ordem judicial, flagrante ordem judicial, não se fala mais em vulnerabilidade. Mas, tem uma outra característica muito interessante aqui. A Constituição diz que é o consentimento do morador e não do proprietário. Isso faz uma diferença tremenda, moçada. Proprietário ou proprietário é quem tem a casa registrada lá no cartório, de registro de imóveis e tal. Mas se você é locatário ou locatário, você mora mas não tem a propriedade. O locatário, o sem-teto que invade uma casa, também tem garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Por quê? Porque a gente está falando em lar, moradia, intimidade, vida privada. A paz que o cidadão e a cidadã devem ter em repousar e saber que nada vai acontecer, claro, se não tenho feito coisa muito errada. Próximo, por gentileza. Bom, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória. Essa é famosa nos tempos de hoje, né? 60 a 40, mais ou menos seguindo a tradição da, da classe aqui. É, a maioria já está dizendo que é falsa, e ela é falsa pelo seguinte: é a sentença penal condenatória. A Constituição diz que ninguém será considerado culpado senão a ter o tranche julgado de sentença penal condenatória, e não civil.